Como melhorar a gameplay Uai, o primeiro passo é ver o que você tá errando, mano Eu acho que se você estiver jogando E você conseguir enxergar já o que você errou Em X jogada ou em X situação Já é um bom passo, tá ligado? Você tem que errar mesmo, você erra Aí você erra e aprende, entendeu? Aí você tem que aprender, se você permanecer no erro É burrice, né? Mas Ai, eu mano, eu queria ir de, de, de sei cara, lá, cara. chaco é Mas rápido. contra isso é ruim Eu vou de Alistar, mano, foda-se Eu tô gostando de jogar de Alistar Nossa, o tipo eu tinha que ter pegado era Karma, mano Karma com vários, mano, nós ia... Pô, os caras não iam nem jogar, velho Meu amigo Salve, Dudu, bora? de ou nada? Não, vou nada Nada? Que isso, Dudu, chega aí Aqui, ó Ah Botado tá o quê? Eu usei trinket tá 30... sem querer, mano Ô, oh, Marquinhos, oh. esse é a DC aí, startando com Longsword Flash aí, galera Quem startando com Longsword? O ADC aí, seu Interessante Mano, essa, é, essa cara. casa tá sem flash, Dudu, sem TP? Tenho, mas não vou dar, não, velho Muito ruim pra mim, Tepai, velho Acho que eu não morro, mano. Só se ele flashar. Ai, safado! Não! Flash Rumble. Ai, galera. Nossa, wave do bot com cocô, mano. Por incrível que pareça, foi o worth pros caras, rapaziada, a gente ter morrido, velho. Pô, a gente ter matado e morrido. Marquinhos, pode explicar por que do Flash Hextech o que muda do Flash normal? Why, O Flash Hextech é isso aqui, ó, mano. Eu tenho, tipo, um segundo Flash... Com cooldown de 20 segundos, só que eu, eu tenho que ficar parado pra ele funcionar, tá ligado? É. Aí pra campeão que engaja, é bom, tá ligado? Mano, fodeu, velho. Aqui Ajada, no bot eu véio. acho que se nós tomarmos um engage, nós só morre, mano. Esse vale tem que tomar cuidado, velho. E é o solo boom. Que que é solo boom? SOLADO SEU é. MERDA! Boa, né? é isso, velho. Amassa esse cara aí. Pagar de ser folgado. Tô namorando aquela mina... Essa música é muito boa, né, Marquinhos? Mas eu só vi a cabecinha, velho Mano, e esse Alistarzinho aí, Marquinhos? O que que tem aí, Dudu? Mas... Por que você pegou ele? É, eu sei é jogar de, de Alistar, pô Não, mas... Oh, é Deve estar três burpees, você se diverte com isso aí? Sim, Dudu, por incrível que pareça sim Mano, eu queria muito que o meu Varus tivesse XP, Dudu Olha a XP do meu Varus e olha da Kaiça Caralho, ele tá level 4 ainda Ah, pegou 5, pelo amor de Deus, graças a Deus O que é isso? Por que ele tá contando pouco XP? Teve muita treta? Teve muita treta, mas ele nem morreu, não morreu, né? Mano, que porra é essa Cadu... Eu tô level 8, o cara tá level 5 agora, velho. Ai, a Caixa é que tava tancando, né, mano? Mano, ele tava indo da wave que nós perdeu, Dudu. Pra ver se vocês pegam o Aral. Tá bom, tá bom. Mano, vocês tem que dar e vai escar e usar o Aral, é pra compensar. Não, não, não tem como, não tem como. Nossa, nós tá fudidaço no bot, então. Graças a Deus, quem tá pegando as kills é, é o Nautilus, mano. Graças a Deus. Nossa, o Nautilus tá com as quatro oh. kills, pelo menos. Então, Isso que está sendo bom, tá ligado? Se não fosse isso, nós tava fudido. Uh -huh. Marquei, você viu que o Nautilus vai virar jungle, Vi, mano. Isso é bom, mano. É o quê? É. O vai, ele vai dar mais dano na jungle, tá ligado? O Nautilus. Aí ele vai poder jogar jungle, velho. Caralho. Delícia, delícia. Nossa, eu, vai... eu vou jogar Nossa, de Nautilus. Vai ser... Isso vai ser muito ruim pra mim, velho. Nossa. Já que é mesmo ser é o boneco ser clínico, deixa separado, velho. E aí? Quero muito fazer. PlayBot, mano. Quanto falta pro 6, será, velho? Eu precisava saber quanto que falta pro 6, velho. Ixi, o Eco já quer ir. Pera, pera aí. Pera, pera, pera. Manda o salve do Jim. Você Olha precisará o tanto de XP que, que a mãe perdeu, rapaziada. Floresco, Só porque ela deu recalho ruim. Ah, eu, eu salvei o cara, medo. mano. Aliás, eu não salvei o Nautilus, ele já ia sair, né? Que... Dudu, tô aqui. Vai, Dudu, vai, Dudu, que ele me viu. Não, não, não, não. Não, não tem nem como, pô. Certeza? Tem a flash, eu não pega ela não, pô. Vou mid, então. Mas se eu for mid, eu não vou arrumar nada. Pô, Dudu, vou ter que ir top, mano. Não tem o lugar eu pra tô ir. Aqui, eu, tô aqui, eu, tô aqui. eu vou ter stun de novo, calma. Você pega, né? Não, só sai, só sai. É. Eu stun no ele. Ah, eu não tenho stun. Morre. Também morri. morre. Ela flashou? Posso... Flashou. Pô, faltou seu dano ali Faltou meu ignite também, véi Se eu tivesse era, era aqui, ó Esquisito, né, mano? Os caras foi usar autobot e eu tava top Trolei 100% Ô, oh, que isso é aqui? Que isso é aqui? Ô, oh, eu tempo, eu tempo, eu tapo. Acho que ele morre ali, por vários. Ai, Ai que flash foi isso. Você tá vendo como é que é? O que que tá acontecendo? Ai, velho, que vontade de flashar na cara da Kai mano. Só que o mais doido é que ela não morre, mano. Ô, Marquinhos, starta uma luta aí pra dar um TP por Prime tá. aqui, faz um favor? Então vai ser ele na bot aqui, ó. Tá com o Ó, já lancei. Um TP por, de... por Prime. Já vem deslizando, já vem deslizando, já vem deslizando. Bora, de Morra, Dudu! Bora, Dudu! Dudu! Eu esturo. Ai, você tem que flashar. Tanca, toca, que eu pego, tanca, eu pego. Só posso ah! mais um, só posso mais um. Sai, sai, tá bom tá, sai. Bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tô dando B, vou pra casa. Mano, a gente precisa de ajuda aqui, velho. Tá tudo muito estranho. Arauto mid. Nossa, o eco tá enrolado, tadinho. Morreu, será? Ele tem que untar, luta Marquinhos, eu pesquisei e acabei morreu, gostando. Morreu. O que fazer? <risos> Vai, pai, não sei. Não faz nada. Faz o que você acha que tem que fazer. Ai, Nossa, que isso é aqui? O Flash do Nautilus. Meu Deus, eles não te matam, não, tá? É só empurrar a... A... a Mas eu só vi. Que cabeça isso? Vai por cima, cai por cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Não, espera não, por aqui. Vai, só vai, corre. Calma, Dudu! tem que sair, cara? Mano! <risos> mano, jogo, você tá sentindo que o jogo tá estranho também, velho? Nossa, isso aqui vai dar um cocô, Dudu, só sai, Dudu, sai muito, sai muito. Ai, me ajuda, Marquinhos, pelo amor de Deus. Mano, esse aqui vai dar muito ruim, velho. Mano, esse Nautilus tá Mas mal fez. folgado, velho. Eu queria estar tá podendo jogar igual ele, velho. Indo Vou pra frente, mesmo, sem mesmo. medo de ser feliz. Nossa, não era pra eu ter feito isso, mano. Não tem follow-up. Oh! oh! boys! What plays, moves! Caralho! Melhor engage da minha vida! Só faz barulho. Pode, que loira, mano! É o Yoda, galera? Será essa cacelo p? Ah, eu vou só empurrar aqui. Agora eu levanto. Pô, Dudu, precisa do C aqui, pai. TP, TP atrás, TP atrás. Aguenta, aguenta, aguenta, aguenta. Ah, mano, a gente não aguenta, vai fazer aguenta, esse barulho, cara? Vai pra, pra cá, corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Eu tenho um flash ainda, se ele vier. Mano! Que paia, velho. Era pra ser battle, mano. Que é isso aqui no eu mid? Eu nem sei se é só o top 1, velho. Que é isso aqui, Dudu? Você parece? Não, eu deixo não. Eu deixa os caras parados só. O Echo tem ult, coitado. Ixi, Nossa, o cara arregaçou o Echo velho. Ó a ult que a Kaiça deu em mim aqui, não entendi, foi nada. Não é possível que esse cara me mata. mata. Eu posso lachar, tá chegando, ligado? Chegando. Eu tenho flash, hein? Ó, eu posso lachar pra combar, hein? Me ajuda, me ajuda. Ajuda, ajuda! Ah! Caralho! Ah, a Kaisa não vai morrer, mano. Nem o Nautilus, velho. Ah, tá. Ah! Ó o Varus aí! Vai tomar o socão, vai tomar o socão! Pegou! Ah. Não usou o Neto, meu Deus! Ele saía vivo, não saía, mano. Saía, saía. Ó, tem um Erd ali embaixo. Não. Mano, alguém vai aparecer aqui, ó, ó. Você quer voltar? Você quer voltar? Deixa eu bater nele um pouco antes, velho. Tô Oxi, só para fazer tá corpo, já. Tô só pra fazer corpo. Eu só vou correr, só, velho. Eu morro aqui, então. Mas se pá que dá pra sair. A Kai saltou, a Kai saltou. Se pá que eu saio, mano. Eu saí, eu saí. O foda é o eco. Morreu, se pá. A caça pé tá aqui, oh, mano. A gente dá pra viver, que dá aí? pra viver. Tem que focar o Rumble, tem que focar o Rumble. Boa! Olha o varão do meio da fight. Eu, é, eu não tô véio. entendendo, eu não tô entendendo ele. Eu vou sair Caramba, daqui. Meu, eu também não tô entendendo, velho. Caramba, <risos> mano. Olha isso aqui no mid. Tô de zóio, tô de zóio. Nossa, que é isso? Ó, TP, TP, TP. Você tanca? Um pouquinho, mano. Nossa, velho. O bagulho da Gwen tirar a ult do Varus aí. Ó, deu um combaço aqui vai ignitar esse matei, cara. Matei, eu matei, joguei matei. bem aqui. Só, só não quero. Ai, meu celular tá voltando. Quase que dá tempo, cara. Ó, tá sem, matei, sem flash matei. Vlad, eu acho. Ó, voltou agora. Matei Ai, Morreu só Ai, eu, não, é bravo, aí ó, pô. tá vendo, é só jogar junto, mano Se meu solar tivesse voltado a tempo eu não morria, velho Calma, calma, não tá lendo Ó, fui, fui, fui, se não tiver pinstone eles estão enrolados Ó, Dudu Olha isso, eu levantei todo mundo, cadê meu time? Solei o Vlad, tá solado o Vlad, ele vai pro Ignite Ah, ele curou, ah, eu nem tenho Ignite Aí, caralho <risos> Na moral, deu uma bagunçadinha essa luta, mano Caralho. Calma Só nos engagezinhos Ah, eu não vou flashar pra matar esse sinal, né? eu não vou fazer é, tirando isso Tirando a parte que você salvou o Vlad ali Foi bom mesmo, velho Mano, mas eu achei que eu tinha ignite, velho Aí eu ia dar W ignite Pior que eu, pior que eu salvei ele, ele Eu acho que ele ultou, é, né, ele, ele curava tom, tudo Ele ultou, ele ultou, tru Pô, o jogo acabou, mano Acabou